quiser aparecer, então vocês indicam para a gente, tá bom? Que a gente dá um jeitinho na hora de disponibilizar o vídeo, tá? No mais, essa é a nossa 15ª oficina Wikimedia e Educação, então a gente começou esses encontros lá em 2020, agora já estamos aqui na nossa 15ª edição, então primeiro agradecer a todo mundo que estava aí com a gente, né, desde o começo, vejo que tem gente aqui que já participou algumas vezes, mas quem está chegando agora também daqui aqui já as minhas boas-vindas, né, dizer que esse espaço é de vocês também. Então, estamos de volta, né, depois de um período de, de hiato aí, né, das nossas oficinas, a gente sentiu muita saudade de vocês, e vamos ver então como a gente transforma nesse espaço em um ambiente acolhedor para os educadores, né. A ideia aqui, então é que essas oficinas sejam um espaço de troca de experiências, né, e apoio para os educadores interessados nas plataformas Wikimedia em sala de aula. Então, a gente entende que existe um rol gigantesco de possibilidades para as plataformas Wikimedia para a educação, mas que para educadores costuma ser um pouco complicado, né, desvendar esses caminhos por conta própria. Então, por que não fazer aqui um espaço que seja nosso, de troca de aprendizados, de experiências e de conexões também, né? Então nós somos o movimento Brasil, né? Nós somos o afiliado brasileiro é, e, enfim, nós temos reconhecimento da Fundação Wikimedia e há uns aninhos já a gente tem alguma experiência em auxiliar programas de educação com as plataformas Wikimedia. Então a gente decidiu que seria interessante ter esse espaço de oficinas recorrente para oferecer esse apoio específico para quem está pensando em Wikimedia e educação. Então, por que, que a gente organiza essas oficinas? Né? Então, a ideia aqui é oferecer o apoio aos educadores no universo Wikimedia, então, são muitos projetos com objetivos distintos, ferramentas específicas, e a gente entende que podem surgir muitas dúvidas, receios, né, conforme os educadores vão explorando tudo isso, mas a gente está aqui para apoiar os educadores nesses objetivos, a gente quer pensar em conjunto também os formatos alternativos de ensino com as plataformas digitais, então, existe um motivo muito forte, né, pelo qual muitos educadores acabam recorrendo às plataformas do Wikimedia, né. Então, existe todo um significado para os alunos, para os professores envolvidos, o impacto que atividades com as plataformas Wikimedia tem também, né. Então, isso eu deixo também para os nossos palestrantes falarem um pouquinho hoje, né. É, a gente quer imaginar coletivamente também formatos possíveis de programas de educação, né. Então, é muito interessante quando a gente consegue conhecer outras iniciativas, né, independente da área do conhecimento, mas que podem ser do interesse de pessoas que estão aqui explorando essas possibilidades, né. A gente acha muito importante formar uma rede de educadores, eu já vou falar mais um pouquinho sobre como isso acontece dentro desses espaços das oficinas, tá, e a gente quer ter um espaço acolhedor, né, para entender quais são os desafios nessa empreitada de Wikimedia Educação e como ter soluções possíveis para isso, tá. Então, esse é o motivo principal da gente organizar essas oficinas. E agora eu gostaria que vocês colocassem aqui no chat mesmo uma pequena apresentação sobre vocês. Então, falar de onde você está falando hoje, né? quais são os seus interesses com as plataformas Wikimedia, se eventualmente você já desenvolveu algum programa de educação com as plataformas Wikimedia, ou não, se você está começando agora, e assim a gente começa a se conhecer também, tá bom? Então, mesmo que você já tenha participado aqui dos encontros com a gente, coloca aí para a gente umas duas linhas sobre quem é você, né? o que você está fazendo com as plataformas Wikimedia, se você está chegando agora, seja muito bem-vindo também, a gente quer ouvir de você, saber como você chegou até aqui, e assim a gente vai se conhecendo pelo chat, tá bom? Então, como eu não quero tomar muito tempo aqui dos nossos palestrantes, eu vou seguir aqui, mas eu vou deixar vocês papiando aí pelo chat também, tá? Aqui é a nossa programação de hoje, né? Então, eu vou falar mais uns 10 minutinhos no máximo, tá bom? Porque, como eu falei, eu quero dar o destaque aqui para os nossos convidados de hoje. Estou é, dando essas boas-vindas para explicar um pouquinho como é essa dinâmica das nossas oficinas Wikimedia Educação e quais são os materiais disponíveis para apoio também, tá? Na sequência, a gente vai receber a Daniele Dias, do Projeto Mais Teoria da História da Wiki. A gente vai ter depois o Felipe Lima falando de possibilidade agentiva por meio da Wikipédia na educação em ciências. E aí, na sequência, a gente abre para uma discussão, tá? Então, esse costuma ser o nosso roteiro de hoje, né? Então, assim que a gente vai seguir. E aí, eu falei que a gente tem materiais de apoio, né? Então... Um que a gente gosta muito de recomendar é o Wikipédia de A a Z, que é uma brochura que tem toda uma introdução ao universo Wikimedia, alguns tutoriais rápidos de edição da Wikipédia, Wikimedia Commons Wikidata. Esse material foi revisado recentemente, inclusive com o apoio das pessoas que participam aqui das nossas oficinas. Tá? Eu vou deixar o um link para vocês acessarem mais rapidamente aqui no chat também. E, por favor, usem esse material, explorem à vontade, compartilhem com seus alunos também e falem para a gente o que, que funciona, o que quer é ver como a gente não funciona, né? Porque a gente busca sempre desenvolver esse tipo de material para apoiar educadores, enfim, outras pessoas que estejam interessadas em usar as plataformas Wikimedia, tá? E é muito legal quando a gente consegue enfim fazer algo que é realmente útil para vocês. Então, temos esse material aqui. A gente também desenvolve vídeos tutoriais então, lá no nosso canal do YouTube, ou até mesmo no Wikimedia Commons, vocês encontram vários tutoriais que a gente produziu ao longo desses últimos dois anos, né? Então, são tutoriais bem curtinhos né, e bem específicos e que ajudam muito quando a gente está com alunos com várias dúvidas também né, sobre como é, editar os projetos Wikimedia. Então, às vezes, uma dúvida muito pontual né, pode ser resolvida com um vídeo tutorial desses. Então, por exemplo, como inserir referências em um verbete da Wikipédia. Então, a gente tem um vídeo de, acho que, no máximo, dois minutos falando sobre isso. É, como que você encontra imagens sobre licenças livres para disponibilizar no Commons? Esse é um outro tema que também está dentro desses vídeos tutoriais. Enfim, vocês podem olhar todos esses vídeos com cuidado, né? Compartilhar com seus alunos, vocês mesmos podem aprender algumas coisinhas que vocês tinham dúvida, né? E que aí vocês vão ver que é bem tranquilo também de ser resolvido. E se vocês tiverem mais sugestões também de assuntos que sejam do interesse de vocês, alguma necessidade específica que vocês veem os seus alunos tendo conforme eles vão editando os projetos, manda para a gente também, que aí a gente tenta fazer um vídeo tutorial para ajudar vocês, tá? Aí eu falei que a nossa proposta é justamente gerar uma rede de apoio entre os educadores, né? Então, um outro material aqui importante para vocês conhecerem, se vocês já não conhecem, é o próprio portal das nossas oficinas. Tá? Então, eu vou deixar o link aqui para vocês também. Então, vocês podem conhecer melhor essa página. É, nela a gente disponibiliza né, os conteúdos dos encontros anteriores, então todas as apresentações aqui, os vídeos também, tem outros materiais de apoio, né, além desses que eu já mencionei aqui nesses slides, e a gente tem uma lista de participantes, né, então eu deixo aqui o convite para vocês assinarem essa lista com o seu usuário, porque a partir disso você recebe alguns conteúdos que a gente produz, né, alguns avisos também sobre educação, e aí vai direto para a sua página de discussão, então você recebe um recado especial é, dessas atividades que a gente está desenvolvendo, tá? Então essa é a carinha do nosso portal, é, eu vou navegar rapidamente nesse portal aqui com vocês, tá? Então, só um instantinho aqui que eu vou compartilhar a tela de novo. Beleza, então, esse aqui é o nosso portal, né? Então, aqui a gente deixa descrito qual que é o objetivo desse encontro, né? Então, se estão à vontade também para compartilhar com outros educadores, né? Que vocês acham que podem se interessar por tudo isso que a gente tem feito aqui. Aqui nessa aba de oficinas anteriores, a gente deixa todos os materiais disponíveis também, né, então se você perde algum dos encontros, você sempre pode retomar aqui, pode compartilhar com seus colegas também, com seus alunos. Aqui a nossa aba de materiais, né, e aqui então a lista de participantes, que é o que eu falei sobre assinar a página, né. Aqui, eu vejam que a gente já tem umas 40, 42 pessoas inscritas tá, na nossa página. Se você quiser assinar aqui também para receber as novidades sobre as próximas oficinas, você assina essa página com o seu usuário, tá bom? E é para fazer isso é muito simples. Você só precisa colocar aqui, então, esse códigozinho, né? Que são os quatro tiozinhos. Entra aqui para editar o código fonte. Vai aqui até o final. E você assina aqui embaixo o último nome, tá bom? Então, você só escreve aqui nesse formato, né? Colocando, então, aqui, assim, e pronto. E coloca para publicar alterações, que aí você vai assinar a página. Como eu já assinei a página aqui, então, não vou publicar isso, mas só dando aqui o exemplo de como isso acontece, tá? E aí, por último, a gente tem um canal no Slack também, né? Então, a gente sabe como é importante ter uma comunicação direta nessa nossa rede de apoio de educadores, então se você quiser conversar com essas pessoas que fazem parte desses encontros, com a equipe do Que Movimento Brasil, então pede para entrar no canal do Slack e manda um e-mail para wmnobrasil@wmnobrasil.org para você poder entrar nesse canal e a gente torna esse um espaço que é nosso mesmo, né, um espaço para tirar dúvidas, trocar experiências com os outros educadores, enfim, é uma plataforma que a gente escolheu, né, que a gente acha bastante fácil e interessante de usar, e aí, qualquer coisa, vocês entram em contato com a gente, tá? Então, é isso que eu tinha para falar rapidamente aqui para vocês, né? Ressaltar que esse espaço é de vocês, né? Então, a gente quer entender exatamente quais são as suas necessidades, quais são as suas dificuldades, quais são as possibilidades que vocês visualizam dentro desses espaços, né? Que estão é, dados pelas plataformas Wikimedia, tá bom? E a gente se fortalece quando a gente está junto, né? Procurem as nossas experiências, tá? Então, eu vou passar já para a Daniele Dias aqui, do projeto Mais Teoria da História na Wiki, Tá bom? Então, ela vai fazer uma fala de 20, 30 minutos. Depois eu vou passar para o Felipe e aí a gente abre para a discussão. E aí, se vocês quiserem, vocês podem ir deixando as perguntas nos comentários aqui também, e aí a gente faz um papo bem legal. Tá? Então, agora sim, eu vou parar de compartilhar aqui a minha tela e vou passar para a Daniele e dar de novo as boas-vindas aqui para todo mundo que está participando com a gente. Então, Daniele, fica à vontade, então, para compartilhar a sua tela e começar a sua apresentação. Olá, pessoal, tudo bem? É... Quero agradecer primeiramente a né, oportunidade do Equimedia no Brasil de estar aqui falando um pouquinho de vocês, de estar apresentando o nosso projeto. Estamos todos aqui juntos reunidos por uma mesma causa, né? que é levar um pouquinho do, do ambiente dos projetos Wikimedia para dentro das salas de aula. Eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês. Deixa eu só botar aqui aparecendo para vocês? Está sim. Tá, deixa eu só botar ele no modo apresentação. Bom, então, como a, a Erika já mencionou, eu estou aqui representando a equipe do projeto Mais Teoria da História na Wiki, né, que é um projeto que se iniciou em janeiro desse ano, vai até fevereiro do próximo ano. É. E eu, antes de começar a falar do projeto Mais Teoria da História na UIC por si só, eu queria falar um pouquinho das nossas origens, né? Coloquei algumas fotinhos na tela para vocês conhecerem é, um pouquinho da nossa trajetória. Esse projeto é, do Mais Teoria da História na UIC, ele se iniciou muito lá atrás uh, com a atitude de uma professora, que é a professora Flávia Varela, atual coordenadora geral desse projeto, né? Uh, com uma atitude em sala de aula, de levar o expédio para dentro da sala de aula. Quando eu sou uma das alunas que participou de uma disciplina que foi ministrada pela professora Flávia em 2017, é, no meu primeiro semestre de, semestre de graduação, é, a professora Flávia propôs, então, na, na disciplina que era História da Antiguidade Ocidental, que a gente fizesse o trabalho de finalização daquela disciplina era um verbete da Wikipédia. A gente tinha a liberdade de escolher um tema, esse trabalho era feito em grupo, e a partir daí então começou a minha trajetória, como que fez Olha que coisa linda. Então, eu sou literalmente fruto de uma de uma professora que teve a iniciativa de levar esses projetos da Wikimedia para dentro da sala de aula mesmo. É, eu lembro que no final do semestre, quando a gente terminou a construção do verbete, Aquele sentimento de orgulho, aquele sentimento de satisfação de estar colocando o um trabalho pronto, de ter conseguido finalizar, de ter feito toda uma, sabe, uma estrutura coletiva uh, no verbete, foi tão satisfatório que eu não larguei mais, <risos> digamos assim. E queria falar isso para dizer que, assim, isso começou dentro da sala de aula, mas quando começou lá dentro da sala de aula, eu como usuária, como editora, eu não tinha a mínima noção do que era o universo Wikipedista, né? Uh, a gente aprendeu o básico da Wikipédia para conseguir realizar o trabalho e daí, logo depois a professora, a professora Flávia e o professor Rodrigo Ronaldo fizeram um projeto de extensão voltado para a edição de verbetes de teoria da história dentro da Wiki, é que é dessa fotinha que está aparecendo ali para vocês, né? O projeto teve durabilidade de dois anos, teve três turmas diferentes, e aí foi quando aconteceu o maior aprendizado e o contato de toda essa equipe que hoje está junta no projeto Mais Teoria da História na UIC. É, nesse, dentro desse projeto de extensão, que foi então de 2018 até, 2000 e, até 2019, né, final de 2019, a gente aprendeu... Muito. Eu digo assim que o projeto Teoria da História na Wikipédia, ele foi o que deu experiência para a gente conseguir hoje estar tá, trazendo para a comunidade é, algo relevante, sabe? Foi, foi ali que a gente aprendeu errando, acertando, foi ali que a gente aprendeu a editar em diferentes projetos, foi ali que a gente buscou a ajuda da comunidade, das pessoas que já estavam ativas é, como editoras, enfim, como administradores para que nós pudéssemos aprender e fazer o nosso trabalho com excelência. Rapidamente, falando sobre esse projeto do, mais, do Teoria da História na Wikipédia, o projeto de extensão era voltado a verbetes destacados de Teoria dentro da História de, na Wikipédia. O verbete de destaque ele é um verbete de referência dentro da Wikipédia e ele demorava basicamente o semestre todo para ser feito. E nesse processo, então, a gente conseguiu alcançar um determinado número de alunos dentro da, dentro da, da universidade. Né? A gente tentou expandir esse projeto também no meio virtual. Enfim, caso vocês queiram saber um pouquinho mais sobre o projeto Teoria da História na Wikipédia, a professora Flávia ela já fez uma apresentação aqui no último de educação. Né? E acho que, se eu não me engano, foi uma das primeiras apresentações aqui. E ficou bem legal para... Lá ela detalha mais para vocês entenderem um pouco melhor. Mas o que eu queria era trazer um pouco dessa trajetória de, toda, de todo esse processo, porque eu acho que o projeto que nós estamos hoje ele não seria possível se a gente não tivesse passado por tudo que a gente passou, se a gente não tivesse entrado em contato com tantas pessoas, se a gente não tivesse visto tantas coisas dentro da Wikipédia e dos outros projetos também. Visto o que dá certo, o que dá errado, sabe? E essa é a experiência que eu queria mostrar. Uh, dentro do, do que a Erika falou também, de, de, de trazer essas oficinas, apresentar um contato, uma rede de apoio com, com a comunidade acadêmica no geral, tanto o projeto Teoria da História na Wikipédia quanto o Mais Teoria da História na wiki que é o projeto atual, eles têm o um foco no ambiente universitário é, eles têm aí o objetivo de trazer um pouco dessa academia um pouco desse grupo de acadêmicos de estudiosos que está aí fazendo uma produção de conhecimento super legal para dentro dos projetos e divulgar cada vez mais esse conhecimento para que ele não fique presidente da academia né uh, o que eu posso dizer para vocês é que o projeto mais seria da história não e que ele tenta Através, uh, atingir esse público, no caso, de, tanto de historiadores quanto de áreas correlatas, né? trazer traz esse, esses grupos para dentro das plataformas da Wikimedia, dos projetos que são a Wikipédia, o Wikidata, o Wikicommons e o Wikipoach, são quatro projetos que o nosso projeto atual está abrangendo. E a gente tenta fazer isso através da abrangência de temas relacionados aos estudos de gênero, de sexualidade, de raça e das epistemologias do sul global. Né? Qual que é a ideia principal do projeto? É que a gente consiga correlacionar as, as lacunas que existem dentro da teoria da história, as lacunas de, de, temas, de, de todos esses temas que estão imersos dentro do campo de teoria da história, e também dentro dos projetos de mídia, e tentar suprir esses dois lados dentro da plataforma, para que para que a gente consiga estar tá preenchendo esse vácuo e disponibilizando para a comunidade conteúdo referenciado de qualidade e escrito de forma colaborativa. Um, deixa eu passar aqui os slides. Eu esqueci de passar os slides. Ah, aqui tem uma fotinha <risos> da equipe do projeto como eu falei para vocês é uma equipe que já vem conectada há bastante tempo a professora Flávia Varela é a coordenadora geral do nosso projeto a Sara que está ali na é a primeira da fotinho à esquerda ela está no projeto desde lá no, do projeto de extensão né ela foi a primeira bolsista do projeto de extensão junto um comigo e também tem vários outros agregados que foram informados durante o projeto né? O Igor, que está ali no meio, ele foi um dos voluntários do projeto de extensão na, na UF, e hoje está como coordenador também do nosso projeto. Então, é para vocês verem como existe ainda essa continuidade, né? toda essa, essa conexão e como a gente consegue trazer essa experiência para o público em geral. Deixa eu explicar, então, para vocês um pouquinho aqui de como funciona a estrutura do nosso ano, né, digamos assim, dentro da Ui. A nossa proposta com o projeto Mais Teoria da História na Ui foi trazer eventos que casassem com as datas internacionais, com as datas de visibilidade uh, dos movimentos. No caso, a gente iniciou o nosso projeto em março, é, a gente iniciou antes, mas o nosso primeiro evento foi, então, em março, com o Dia Internacional da Mulher, todo mês de março, então, ele foi voltado ao mês de visibilidade das mulheres, certo? E assim também vai ocorrer durante todo o ano com a comunidade negra, com a comunidade LGBT, com a comunidade dos povos originários. Então, assim, a gente trouxe várias temáticas para serem trabalhadas ao longo do ano e elas vão ser trabalhadas ao longo de um, de um mês, digamos assim, que vai ser direcionado somente para aquilo ali. é com a ideia sempre de tentar preencher as lacunas é, que existem dentro da teoria da história e dentro dos projetos do Wikimedia, buscando, então, esse público, buscando é, trazer a comunidade, trazer o público de fora, tanto o público acadêmico quanto o público geral, para puxar, puxar eles para a gente com, com as temáticas que, às vezes, realmente, e realmente importam, né? No caso para trazer um pouco dessa sensibilidade, trazer um pouco do preenchimento dessas lacunas. Além dos eventos mensais é, direcionados às datas ali de, de visibilidade de cada tema, a gente também propôs ao longo do ano dois Wikiconcursos. O primeiro Wikiconcurso que está rolando agora é o Wikiconcurso Chuva de bytes e ele é direcionado para público geral, mas ele foi pensado principalmente para quem a galera que está iniciando dentro dos projetos do Wikimedia consiga participar, né? está iniciando dentro da Wikipédia, que sejam editores que ainda não têm um, um domínio tão amplo da, das regras, enfim, da feitura dos verbetes, mas que eles consigam também estar situando dentro desse projeto, é, dentro do concurso. né? E o segundo concurso que é o Verbetes Fantásticos, ele vai ser um pouquinho mais pro final do ano, e ele é direcionado ele é direcionado para todo o público, mas ele foi pensado um pouco para tentar fazer com que a comunidade interna da Wikipédia seja aí um pouco mais ativa, no sentido de que o, o intuito do, desse Wikiconcurso serão os verbetes de destaque. E aí a gente consegue pegar a comunidade já mais, mais experiente e consegue fazer com que haja um incentivo aí dos editores iniciantes para que eles aprimorem os seus conhecimentos e consigam participar dos dois concursos. Foi um pouco essa ideia que a gente tentou trazer para abranger o público total, mas de uma forma um pouco estratégica. assim. Um, deixa eu ver o que eu posso passar para vocês aqui. Bom, aqui, no caso, são os quatro projetos Wikimedia que o nosso projeto está abrangendo. né? Uh, a ideia então, de trazer a Wikipédia, que é o projeto mais conhecido, que é o projeto que tem o maior escopo. Né? A visibilidade, ela chega num num número extraordinário, mas tentar puxar um pouco da comunidade que já está com a gente e do público geral que está começando a conhecer agora a Wikipédia a e os projetos em da fundação, mas que eles também migrem para os outros projetos. Então, como a gente está trabalhando já é, direcionado ao público acadêmico, por exemplo, é, o nosso foco está dentro da Wikipédia e dos outros projetos dentro da sala de aula, a gente tenta trazer o Wikidata, que trabalha ali com a questão de banco de dados, de fontes, enfim. Do Wikicommons, que traz a questão das imagens e está diretamente ligado com a Wikipédia, né? Todo mundo que vai editar um Wikipédia sempre captura uma imagem junto e às vezes acaba querendo colocar imagens ali e que, que ainda não tem o Commons e precisa saber como subir, uh, enfim. E o Wikicoach, que também traz aí um repositório de situações e que acaba sendo, é, acaba sendo colocado dentro, de, dentro desse escopo para a comunidade conseguir aproveitar e ir migrando aos poucos para dar continuidade a esses projetos. É, deixa eu passar aqui o slide. Qual que é, então, a nossa estrutura, né, a nossa estratégia? Dentro de tudo isso que eu falei para vocês, o que a gente propõe? Nos meses de visibilidade, a gente vai estar fazendo, então, esse processo de oficinas, né? A gente entende todos, não só nos meses de visibilidade, mas também nos concursos, mas a gente entende que não basta apenas editar, nós temos que capacitar os editores é, para que eles possam efetivamente ficar dentro dos projetos e estabelecer uma correlação com a comunidade e poder levar isso adiante, seja para os seus alunos, né, no caso de professores, ou seja para o público geral. é Não adianta... O, o que a gente consegue observar de toda essa trajetória é que não adianta a gente propor os eventos se a gente não formar as pessoas. Né? O que a gente teve de, de experiência agora, principalmente no Mais Mulheres, a gente consegue ver que existe uma dificuldade muito grande da, da comunidade principalmente que está entrando dentro desses projetos, de, de entender como que o seu Wikipédia funciona, de entender como os projetos funcionam. É, a Wikipédia ainda tem uma, uma, uma gama de material para te ensinar a editar muito grande. O Wikipote, por exemplo, já não tem disponível todo esse material. Ele tem muito menos conteúdo para ser disponibilizado para as pessoas aprenderem como editar ali. Então, a gente consegue ter essas percepções e vendo como falta ainda com que esse, essas informações cheguem até o público de forma efetiva e que esse público consiga editar nos projetos e consiga permanecer dentro da comunidade. E esse que é o nosso maior objetivo aqui. Um, a questão que a gente tenta propor com, com o nosso projeto é não apenas chamar as pessoas a editarem... É, nos projetos de Wikimedia, mas tentar fazer com que essas pessoas entendam não apenas o que elas estão escrevendo, mas a estrutura que existe dentro desses projetos, a comunidade que existe dentro desses projetos, e que elas permaneçam ali, né? Para que a divulgação do conhecimento livre, colaborativo, seja cada vez mais ramificada entre as pessoas. E esse é o nosso maior objetivo. Então, deixa eu passar aqui. Um, trouxe um pouquinho dos resultados ali que que a gente teve no primeiro evento, que foi feito em março, com o mês de visibilidade das mulheres, e na Wikipédia Lusófona, a porcentagem de verbetes, né, de tipo biografia, ela era, em fevereiro, quando a gente contava esses dados através de uma, de uma ferramenta, ela chegava cerca de 19%, 20%, certo? Né? Então, com o evento, Evento, a gente conseguiu ter, ter algum, algum, alguns avanços que entre os 393 verbetes biográficos editados né, no evento, 317 deles foram novas biografias de mulheres, por exemplo. É, a gente teve a inscrição de 363 usuários e dentro desse número de inscritos, 233 eram novos usuários, o que é um número bastante expressivo. Né? E aí eu coloco Pra vocês aqui que essa que é a grande sacada essa que é a grande a grande estratégia de trazer um pouco das temáticas para o público em geral porque é a nossa tentativa de tentar se aproximar com aquilo que interessa esse público é mostrar como que como que a gente como que a gente chega no público é, é um mistério, né como que a gente faz com que as pessoas entendam a importância dos projetos? A gente precisa entender primeiro qual que é a importância que essas pessoas veem nos projetos. E aqui a gente tem algumas tratativas para tentar fazer com que elas estejam presentes cada vez mais dentro da comunidade. Diante disso, a gente tem aqui uh, o escopo de participação do evento Mais Mulheres. Né? a gente teve edições aí de diversos países, entre eles, principalmente o Brasil, né? Brasil e Portugal são aí as maiores comunidades lusófonas, na, é, são os maiores, o maior número de membros das, da comunidade lusófona está no Brasil e em Portugal. Então, a gente teve 308 usuários que são moradores do Brasil, 32 que são moradores de Portugal. Mas também tivemos participantes de Moçambique, Angola, Estados Unidos, México, Países Baixos, enfim. E cerca de 15 participantes não quiseram se, se identificar de onde que era. é. Mas, nisso, o que eu quero dizer é que a gente tem um alcance com esses projetos muito grande. E a gente precisa fortalecer essa comunidade cada vez mais e fazer com que essa comunidade possa estar possa estar cada vez mais ativa e conectada. Eu, a, a, grande, a grande questão é fazer com que essa comunidade possa ser ativa uh, através do, do encaminhamento e da capacitação, né, da formação. Então, eu tenho aqui mais alguns dados para vocês. Hein? Que é o ponto que eu quero chegar. Em relação ao número de inscritos, 300 e tantos inscritos, Apenas 41 usuários realizaram ao menos uma edição em qualquer um dos projetos do Wiki, sendo que 17 deles eram novos usuários. O restante já eram membros da, comuni da comunidade. Né? Então, com isso, é, com isso, é aquilo que eu vinha dizendo para vocês. Nosso maior desafio aqui é sempre fazer com que, as, com que os novos usuários, com que as pessoas que estão chegando permaneçam e o que a gente entende pela, pela experiência é que ainda falta é, a informação, ainda falta é, chegar com... Olha, como que é dito na Wikipédia? É assim, assim, assim. As pessoas têm muita dúvida. Como que é dito na Wikipédia? Como que é dito na Wikipédia? Como, como que sabe uma imagem no como? Às vezes, para quem já é usuário há mais tempo, estão perguntas muito simples de serem respondidas. Às vezes, você já sabem onde buscar informação? Ah, tem um vídeo tutorial que ensina, tem isso, tem aquilo, é, pode mandar. Sim, tudo isso é válido, mas falta ainda esse contato com as pessoas, falta ainda entender no que elas querem trabalhar e no que elas estão tendo dúvida e chegar nelas, mostrar as soluções e fazer com que elas permaneçam dentro dos de seus objetivos. Né? Eu acho que é um pouco disso. Deixa eu ver. Aqui a gente tem um pouquinho dos, dos feedbacks uh, do evento Mais Mulheres. Dois dos, das, duas das nossas ferramentas para tentar balizar um pouco o evento foi enviar para os usuários um formulário de feedback para que eles pudessem, com várias perguntinhas para que eles pudessem mostrar como que eles aproveitaram o evento, o que, que a gente podia melhorar e várias questões. E uma segunda ferramenta foi um mural de comentários com a ideia de que eles pudessem fazer um fazer um compêndio, né e estar eles mesmos conectados uns com os outros, ver os outros comentários dos participantes. E esses foram alguns comentários que surgiram no nosso, do, no nosso mural. Uh, e o que a gente vê aqui também reflete um pouquinho do que eu disse, que é a questão que é a questão da, da comunidade e de, tipo, do, do nível introdutório que essa comunidade está precisando para ser inserida dentro do, do, da comunidade maior da Uspaz da Lusófona. Né? Muita gente dizendo que editou pela primeira vez nos projetos e que está acompanhando para conseguir passar. Uh, a gente também teve alguns comentários de usuários mais experientes que é, reiteraram, então, essa conexão. E eu acho que é um pouquinho disso que a gente está buscando e vai fazendo aquele trabalho de formiguinha, né? E alcançando cada vez mais os, os objetivos. Espero que com os nossos próximos eventos, né? Tenho certeza que isso vai se fortalecer cada vez mais. A ideia é que as pessoas possam participar das oficinas ao longo de todo o ano. A ideia é que as pessoas possam exercer o seu conhecimento, tanto na tanto na, nos meses de visibilidade quanto nos wiki-concursos, né? Então, a gente oferece ali uma série de incentivos para que as pessoas conheçam, se empenhem e estejam presentes dentro desses meios de visibilidade, desses concursos, com, com o objetivo principal de alargar esse conhecimento livre e referenciado para todos os públicos, né? E aqui eu gostaria de deixar a frase do nosso, de meu Wally, que é imagine um mundo em que todos os seres humanos possam participar livremente, a soma de todo o conhecimento. É esse nosso compromisso. E como um projeto que também foi financiado pela própria fundação, esse é o nosso compromisso. Então, aqui a gente tem que estabelecer uma série de estratégias, a gente tenta colocar o Expedia e os demais projetos, tanto como uma uma ferramenta de consulta uma ferramenta que possa servir como material mas principalmente uma ferramenta uma ferramenta onde as pessoas consigam expressar os seus pontos de vista é, referenciado embasado sobre o conhecimento né Tem, a gente às vezes constrói uma gama de conhecimento principalmente na academia que é gigantesca e esse conhecimento fica preso dentro das universidades dentro das instituições enfim e a ideia é que nós possamos alargar isso cada vez mais. Eu vi que tinha perguntinhas aqui no chat. Deixa eu ver. Hum, essas atividades são feitas com estudantes durante o curso de graduação ou pós? Como é feita a avaliação de trabalho? Precisam de avaliação da federal para validar as horas? Então, Vitória, uh, sobre, essa, sobre essa pergunta, é, eu falei aqui de três processos, né? O início do projeto que nós estamos agora, ele foi na sala de aula. Essa utilização da Wikipédia como ferramenta avaliativa que foi usada pela professora Flávia, ela foi uma, foi autônoma, né? Foi uma, uma, uma ação da própria professora, não precisou de demais autorizações. Ela util, utilizou isso como um trabalho, né? Realizado em sala de aula, mas ela teve que oferecer todo um suporte para os alunos a mais, né pois tratava de uma ferramenta, mas não teve maiores né O segundo projeto, que foi o projeto de extensão, ele era um, um projeto de extensão vinculado à universidade, e aí, sim, ele foi divulgado para os alunos que queriam ser voluntários né a editarem na Wikipédia. Então, o projeto de extensão coordenava e ensinava os alunos a editarem na Wikipédia. Eu, por exemplo, que era bolsista desse projeto de extensão, eu era eu era a pessoa que ensinava os alunos a mexerem na Wikipédia. Então, nesse projeto eu tive que aprender a mexer bem na Wikipédia para depois poder ensinar esses alunos a mexerem. Porque eles eram os voluntários que estavam, de fato, editando os verbetes. Eu estabelecia, junto com a Sara um projeto de coordenação. Né? E... Hum, acho que Fora a questão ali de que estava vinculado como um projeto de extensão, não, não teve maiores empecilhos, né? De, digamos assim, não teve que pedir autorização. A professora Fávela submeteu o projeto como, como se fosse colocar o projeto de extensão, né? Tem todo um procedimento. E a partir da aprovação, os trabalhos foram realizados ali com vontade dentro da, da, da graduação. Principalmente ali do curso histórico, que era o nosso centro. Um, deixa eu ver... Não sei se respondi a tua questão. Qualquer coisa, só colocar no chat. E, atualmente, no projeto Mais Teoria da História na UIC, a gente faz um trabalho coordenativo também. É mesmo um, um trabalho de organização desses eventos online para que o público em geral consiga ter acesso a oficinas de edição e a edição de verbetes relacionados àqueles temas. Um, que vinculam a teoria da história e as lacunas existentes dentro dos projetos da, da Wikimedia. Eu posso mostrar para vocês um pouquinho a página do nosso projeto. E daí eu já volto para responder a pergunta do Guilherme, tá? Eu vou tirar aqui a, o compartilhamento dos slides, e vou compartilhar minha tela com vocês. Rapidinho. Brevemente. Aqui. Ó, esse aqui é a nossa página do projeto Mais Teoria da História na Wiki. Aí, no caso, aqui tem a apresentação do projeto, um resumo de todos os eventos, né? Maiores explicações. Aí tem aqui uma abinha para os Wiki Concursos, e aí já tem aqui o link para os dois. O que está ocorrendo agora é o Wiki Concurso Chuva de Baita. E aqui tem as, os quatro meses de visibilidade, né? O evento Mais Mulheres, ele já se encerrou a gente está no processo aí de, de fazer os relatórios, contabilização de dados, por isso que eu trouxe um pouquinho para vocês. E ele tem uma série de, é, de proposições de verbetes a serem editados. Aqui no, no Que Você Pode Ajudar, a gente oferece uma série de listas. Deixa eu abrir uma para vocês. Por exemplo, traduzir para o Português. aí uh, aqui tem uma série de listagens de verbetes que você pode traduzir para o português. Né? No caso, ah, antropólogos, economistas, filósofos, historiadores, você escolhe o verbete em uma língua que, não, que já foi previamente selecionada e não existe na, na Wikipédia Lusófona e traduz. Então, tem uma série de atividades, e essas séries de atividades elas vão sendo contabilizadas e geram uma espécie de, de concurso, assim, uma espécie de, de incentivo àqueles que se destacarem nessas edições, certo? Uh, aqui serão os próximos. Vocês podem, eu vou mandar o link aqui no, no chat para que vocês possam acompanhar uh, as, os eventos de forma mais detida. Ah, acho que a Erika já mandou. <risos> uh, Deixe-me compartilhar aqui. Deixa eu tirar, parar a apresentação. Gostaria muito de ver exemplos dos verbetes criados e editados. É, isso aí, é. a América já mandou a página do projeto. Ali o Guilherme consegue ter noção de tudo aquilo que foi editado, de todo mundo que participou, uh, de todos os resultados. A gente vai alimentando a página ao longo do tempo também. Então, aquilo ali, aquele link é onde está basicamente toda a nossa comunicação ali com, com a comunidade, tanto interna quanto externa da WeFace. Um, deixa eu ver teve algum conflito nos artigos editados por exemplo como revisionistas e agora um artigo que os negacionistas invadiram no Wikipedia é o nosso no nosso projeto não ocorreu nenhum tipo de conflito pelo menos até então né o projeto ainda vai andar até o finalzinho do ano até o início do próximo ano mas por enquanto a gente teve alguns tentativas de vandalismo nas nossas páginas teve algumas tentativas de invasão nas redes sociais, mas propriamente conflito de edição por enquanto não, tá? E eu acho que é mais ou menos isso. Espero que não tenha ficado muito confuso, um pouco nervoso. <risos> mas tentei trazer um um pouquinho para vocês aquilo que a gente está trabalhando e é um trabalho contínuo, né, gente? É, é sempre é sempre errando e acertando, buscando alcançar a comunidade, tanto interna quanto externa, da melhor forma possível, para que sempre o, esse conhecimento possa vir à tona, possa vir ao público da melhor forma que a gente consegue trazer e que essas lacunas sejam preenchidas assim de forma efetiva, que isso realmente traga um impacto significativo para dentro da comunidade e da sociedade em si. Tá bom? Acho que era isso. Perfeito, Daniele. Super obrigado pela sua apresentação. Né? Acho que está todo mundo muito inspirado com o que vocês têm feito, o que vocês têm organizado, que não é pouca coisa. Então, para a gente é sempre uma felicidade trazer o Teoria da História aqui para o nosso espaço da oficina Wikimedia Educação. E mais tarde a gente volta a falar então sobre o projeto. Né? Imagino que todos vocês tenham várias dúvidas também, né? Perguntas aqui para a Daniele, que gentilmente tocou participar da oficina aqui com a gente. Eu mesma tenho já reservado aqui algumas perguntinhas, tá? Mas agora, então, vamos seguir aqui com a nossa programação. A gente está super no horário, fiquei até assustada em como a gente foi preciso com isso. E só lembrando também, né, que se vocês precisarem de certificado de participação, a gente consegue oferecer sim, tá? Então, vocês podem mandar um e-mail para eventos.wmnobrasil.org que aí a gente envia para vocês o certificado, tá? Então, eu vou deixar aqui o e-mail direitinho também no chat para vocês não perderem, mas agora eu já vou passar a palavra para o Felipe Lima, que vai falar de possibilidade agentiva por meio da Wikipédia na Educação em Ciências. Então, Felipe, o palco é seu. E muito obrigada também por ter topado aqui o convite de participar da oficina. Valeu, valeu. Obrigado, Erika. Obrigado, Daniele. por ter deu, Muito legal a apresentação. É, vou preparar aqui a... Compartilhar a tela e já começou. Já começamos a conversar. Estão me ouvindo bem? Sim, a gente te ouve perfeitamente. Beleza. Beleza, estão chegando aí? Sim, aqui também. Então, reiterando aí, boa tarde. Muito feliz de estar aqui. Acho que eu participei é, da primeira oficina que teve, que meia é educação, e eu consegui acompanhar algumas, né, depois os horários não bateram. Ano passado, acho que eu não consegui participar tanto, mas era um espaço, assim, que quando eu podia estar presente, eu estava sempre lá para poder ver o que, que a galera estava fazendo, né, pensando e, e aprendendo, né, compartilhando. Acho que é um momento bem, bem intenso, assim, de... De a gente se enxergar um pouco mais o olho no olho assim do, do que às vezes a gente cruza com as pessoas no as edições e não não, não conhece tanto o que que faz né com a, com a intencionalidade que tá que tá por trás da, da, das edições e é, acho que é um momento muito importante esse da, da galera que está pensando em educação é, e atuando também, também né está é, trocando aqui né. então eu, eu preparei uma apresentação aqui né eu sou mestrando do do PPGST que é o Programa de Pós-graduação em Educação Científica e Tecnológica da UFSC. Meu nome de é usuário tá aí logo abaixo, Vaiagé e Aguaretã. Sou orientado pelo professor Juliano Camilo. E aí tem alguns alguns grupos que estão é, assim diretamente relacionados com o desenvolvimento desse trabalho. Então, o que eu vou apresentar aqui é o meu trabalho de pesquisa que eu estou realizando agora no mestrado. Então, é, teve grande influência também da pandemia, mas o, o, o grande mote que está relacionado assim às intencionalidades que estão por trás disso é educação popular, e eu sou um educador popular, é, trabalho no, nesse primeiro Integrar, que está aí nesse logotipo que está em vermelho, é o pro projeto Educação Comunitária Integrar, no qual a, a gente conseguiu fazer algumas atuações dentro da Wikipédia, também é, com o conhecimento das, da, local das pessoas, é, mas não vou falar sobre isso hoje. E também a gestos, né? o Integrar ele tem é, não trabalha só com acesso, né? porque é importante a gente pensar o acesso ao conhecimento, é, mas é muito mais importante, talvez, é, pensar na permanência das pessoas que acendem os bancos universitários e também daquelas pessoas que editam nos projetos. né é, Trabalhar com essa questão do engajamento e permanência. Outro, Então, a Gestas é esse, esse grupo aí do Integrar, né? uma, uma parcela das pessoas que acenderam ao, aos bancos universitários. Aí a gente tem um recorte de gênero, raça e classe, e a Gestas é essa galera que trabalha com a permanência. Né? Outro grupo que, dentro da universidade, que diretamente influencia, que é o, esse coletivo de estudos de cultura, que é o SeuSIM. E e o grupo Prosa, né, que eu é um estudo, é um grupo de pesquisa em educação científica e tecnológica ético-crítica. E aí, a gente até teve um trabalho que a gente realizou dentro do mais relacionado com o Wikimedia Commons, é, disponibilizando é, imagens e ilustrações dentro de um projeto que era uma plataforma do Mec, né, recebeu uma, era uma equipe grande de pessoas e a gente fez um trabalho é, que era esse cadastramento de, de ilustrações é, dentro desse, desse trabalho grande aí que o prosa tocava. Também não vou falar sobre isso, mas o trabalho que eu vou apresentar aqui é o que desencadeia essas possibilidades todas de enxergar essas plataformas como um território onde a gente consiga se encontrar, como a gente está fazendo aqui hoje. A gente se encontra nesses espaços e, e percebe certas semelhanças no que a gente está fazendo. E aí, é, o que que eu vou estar tá falando que não vou mobilizar muitos termos acadêmicos, mas eu vou falar de um específico, que é agência. Às vezes, ela, ela aparece em alguns comentários, algumas falas, e aí eu, é uma coisa que eu me dei conta enquanto estava aqui estudando, né? E, basicamente, se fosse resumir, né, agência é você se sentir capaz, né, apto de produzir alguma transformação, alguma mudança, né, naquela atividade que você está fazendo. Então, vou dar um pouco do contexto de quem é essa pessoa que está falando aqui. Né? Eu sou um professor, né? dentro da, dessa, desse trabalho que eu, tô, que eu vou apresentar aqui hoje, um professor admitido em caráter temporário. Então, sou professor, sou licenciado em física, trabalho com física, na né, educação de jovens e adultos. Esse trabalho veio a pandemia, aconteceu a pandemia, todo mundo foi para o ensino remoto emergencial. Então, foi um baque tremendo para todo mundo, acho que todo mundo sentiu isso. né? Então, como é que a gente vai se organizar para dar conta de, de minimamente atender as pessoas, né, é, com qualidade. O público da EJA, né, são trabalhadores e estudantes, então, em primeiro lugar, a galera está trabalhando, trabalha todo dia, chega lá de noite, ensino médio, é, pessoas mais velhas, e precisam, precisam encontrar algum material lá que esteja adaptado a isso, né, então, é, esses estudantes, em primeiro primeiro lugar, são trabalhadores, então, trabalhadores e trabalhadoras, né? Você precisa levar isso em conta. E né, tinha uma grande dificuldade, né, quando houve o ensino remoto, a galera aderiu, as instituições aderiram às plataformas Google Microsoft, e no nosso caso aqui, o, o acesso era difícil, porque a galera tinha que digitar número de matrícula, era um e-mail grande, né, e o pessoal, além do, da dificuldade de acesso à internet, tinha tinha esse número de matrícula, você tinha que decorar o um número de matrícula e, e acessar, é, acessar essas plataformas. É, dessa maneira. Então, a galera acabou que se organizava pelo, pelo método mais fácil. Qual é o método mais fácil? Que a gente tem acesso ao grupo de WhatsApp. Então, você tinha um monte de grupo de WhatsApp e era uma... Era complicado, era complexo o trabalho dentro de grupos de WhatsApp. Mas era esse um pouco do contexto, tá? Então, tinha um problema, né? Como professor, você precisa fazer material. Você, embora é, você está sempre recriando, né? Remixando coisas que já tem, pensando, né, aí adaptar isso para a sala de aula, né? Então, eu precisava de um material que atendesse às especificidades da aí. Tinha um certo, uma certa desvalorização do professor, né? Porque você não é acreditado lá, né? Porque você faz isso toda hora, mas você não tem uma certa um crédito por isso, né? Então, é um trabalho que é meio bem desvalorizado, né? E aí você tem, por exemplo, esse é o meu contexto, né? e aí você pode ainda ir na questão da, das escolas privadas, né? É, você tem apostilas que você é, aplica, você segue aquela apostila, né? Então o professor ele ele atua como um aplicador daquele daquela apostila, ali né? Então um bom professor nesse contexto é aquele que aplica bem o material e aí o ensino fica padronizado para todos é, em todos os lugares. Tanto faz se eu estou lá em Bagé no frio na geada, é, vai ter o mesmo conhecimento, né? O mesma estrutura de, de de, de conteúdo que a pessoa que mora lá no Maranhão no calor, né? Eu sou de Bagena, do Grande do Sul. É, aí, como é que como é que eu trabalhando isso, né? Pensando enfrenta no enfrentamento desse problema da pandemia, do ensino remoto emergencial. É, aí eu preciso mobilizar, né? Pensando em Lá onde o Minano faz a curva, exatamente. Pensando em, em mobilizar né, a Wikipédia, porque dentro desse trabalho de pesquisa, a Wikipédia era um, era um pequeno capítulo que eu tinha, né mas devido à pandemia, ela tomou uma proporção gigantesca e acabou se direcionando no entendimento de que era importante posicionar ela como um instrumento de agência. Né? E aí, né é, o que seria essa coisa, agência, né? essa possibilidade concreta de desenvolvimento da, da, da agência, tanto de professores quanto de estudantes e de comunidades. E aí, esse era o, o, a possibilidade de enfrentamento né, desses problemas. E aí, como é que se faz isso? Né? Então, aí eu chego né, no, no, nesse conceito de agência mais sistematizado aqui pela Sanino, né, é, que, e aí eu mobilizo a teoria da atividade cultural histórica. Né? Como é que a gente está entendendo agência, né? É, uma possibilidade, né, uma uma intencionalidade de desenvolver uma abordagem rigorosa para entender é, esse processo de formação coletiva, né, de, de possibilidade de transformação dos espaços e das atividades e, no meu caso, de educação, gerar instrumentos pedagógicos para suportar isso, tá? Então, a Sanino vai colocar assim para nós, né, que entendimentos de agência com uma qualidade inerente que reside dentro do indivíduo ou como resultado de uma interação vagamente definida entre os indivíduos e seus contextos sociais, são insuficientes para responder às necessidades sociais urgentes de hoje. Então, eu vou mostrar aqui, né, como é que eu, a partir dessa compreensão, né, como é que eu fiz isso, tá? Então, agora eu passo a, a mostrar isso, né, ah, antes eu preciso mostrar é, um pouquinho como é que, um exemplo ilustrativo, né, eu tirei esse de, de para entender um pouquinho da agência enquanto... É, aqui com um exemplo mais prático, né, é, de um livro, chama-se The Material Turn, né, e aí você imagina, assim, né, um, um graveto, né, esse graveto é um graveto hipotético, de como as diferentes culturas, elas, ao enfrentar os seus problemas característicos naquela localidade ali, elas vão transformando o mundo, e ao transformar o mundo, elas transformam a si mesmo, né, por meio do trabalho. E o trabalho é de, de confecção de instrumentos, por exemplo, né, ferramentas que ela utilizam no seu dia a dia. Então, a Wikipédia e todo o ecossistema que vai derivar dela é, consegue aprender esse tipo de, de, de capacidade que é desenvolvida pela humanidade no seu desenvolvimento né, histórico. Então... É, hipotético, central, eles são atributos que a galera, os arqueólogos, antropólogos vão pesquisando, né? Então, você consegue, a partir de, um, de uma análise, perceber que eles vão se desenvolvendo ao longo dos tempos, né? em diferentes linhas de, de instrumentos. Como é que isso acontece? A partir do, do enfrentamento de problemas e de, de, de transformações que você vai fazendo ao longo dos anos. né? Isso precisa ser estabilizado em cada geração que chega ao mundo, né? Então, isso vai caracterizar o que a gente chama de cultura. Então, as culturas elas se desenvolvem é, a partir desse, dessa problematização e resolução desses problemas. Né? Então, um pouco da, da agência né, das culturas nos seus espaços, né, é, desenvolvendo é, essas atividades. E agora sim, né, eu passo para a atividade que eu fiz por meio da Wikipédia. Aí eu vou fechar aqui e vou mostrar a atividade que eu preparei para a galera lá do, da EJA. Né? Então, está aqui né, um textinho que eu pego do verbete física. Eu começo, né, essa é a primeira atividade que eu apresento para a galera. Antes disso, eu faço uma uma introdução sobre o que é o Wikipédia, sobre o que significa esses numerozinhos que aparecem aqui tão importantes, né? que são as referências que estão lá no final do, do, do verbete. E aqui eu deixo ele assim com os links mesmo, porque eu digo, galera, pesquise, né, vão é, vão atrás, né, esses, todas essas palavrinhas que estão em azul aí, se você clicar nelas, a maioria do pessoal usa celular, né? Você consegue acessar o ambiente da Wikipedia e ler um pouco mais e tirar mais dúvidas. Essa intenção dessa, dessa atividade é que a galera traga, é, é, dê um retorno do que, que ela compreendeu, não tinha certo nem errado. Então, fazer uma leitura. Eu coloquei algumas imagens. Essas imagens são tiradas de outro verbete, né? Então esse texto aqui é um texto do verbete Física. Essas imagens são do verbete Trena. É, e aí eu dou os créditos aqui, né, direitinho, e faço uma pergunta, né, que tipo de medidas podemos realizar com esse material das imagens? O que você conhece sobre esses, esses instrumentos de medida? Então, tudo isso, né, dentro do contexto da disciplina de física para é, mobilizar essa discussão do que, que significa medir, do que que, como é que você é, pode é, trabalhar os fenômenos da natureza, que você precisa realizar medidas, né, dentro dessa compreensão. E aí era para mobilizar essa, essas discussões, né. Logo depois, né, um dos uh, e aí eu, uh, um, um outro extrato de texto né que vem de um, de um outro verbete que é o sistema internacional de unidades esse verbete foi fartamente trabalhado dentro de outro processo que aconteceu que foi uma das editatonas né que foi que o Movimento Brasil produziu em associação com o pessoal da metrologia né da Sociedade Brasileira de Metrologia então esse verbete do sistema internacional de unidades ele foi previamente trabalhado. Então, daqui surge, inclusive, uma uma, uma cartilha que está em licença livre, a gente pode utilizar ela, né? Ela está dentro do, de vários outros verbetes aqui, com material de boa qualidade, tá? Então, esse verbete, que eu, é um extrato do verbete, isso que eu estou usando aqui, né? E aí, eu copiei e colei, galera. É copiar e colar, inclusive a tabela que está aqui. Tá? Então, esse trabalho de produzir material colado de várias partes é, de vários verbetes, né, após você fazer uma curadoria, é o trabalho que a gente apresenta lá para os estudantes da EJA, né. Então, e aí, depois, no final, né, eu pergunto, né, como medimos cada uma dessas sete grandezas básicas? Pesquise sobre o tema. E aqui está o ponto central da coisa, que eu queria ver o que, que a galera vai me trazer a partir da, dessas leituras. Tá? E aí, né, para mim, a grande, foi a grande, é, eu acho que a a coisa que me surpreendeu assim né foi que a galera é, respondia assim né e e aí na quando falava de intensidade luminosa que era uma das é, das grandezas ali das sete grandezas é, a galera voltava com um instrumento de medida então a, a, a pesquisa era livre né então, a pessoa voltava com, sempre com uma resposta luxímetro, né? E eu fiz uma, uma jogada ali para dizer... Né? Peguei uma das respostas dele para ilustrar aqui, né? De um dos estudantes, né? Perguntando para ele, né? Qual a unidade de medida de intensidade luminosa? E ele responde com o aparelho que mede, né? Luxímetro. Então, aí eu respondi, né? Novamente, isso interação no do grupo do WhatsApp, né? Então, o instrumento que mede comprimento é a trena. Assim como o instrumento que mede uma coisa chamada iluminância, é o luxímetro, mas a unidade de medida de comprimento não é trena. Assim como a unidade de medida de intensidade luminosa não é luxímetro. O luxímetro é o aparelho, né? A unidade de medida de intensidade luminosa é a candela, seu é símbolo é cd. Então essa foi a interação que a gente teve do, no grupo do WhatsApp. E a partir disso, né, eu fiquei com isso na cabeça, né? é... por que que estava retornando isso, né? E aí eu fui ver o que, que era o verbete, como é que estava o verbete de luxímetro. E daí, surge uma série de coisas, e aí, nesse dia aí, tá, os dias, eu começo a, a, a perceber uma série de questões, né? Então, é, o que eu vou colocar aqui agora é, essas modificações que eu fiz no verbete luxímetro, não era porque eu estava preocupado com a Wikipedia, mas sim eu estava interessado em entender como é que o estudante, a partir daquela, a pergunta do estudante, era o que tinha o, o, o conteúdo do conhecimento. Então, o conteúdo do conhecimento não era o que já está estabilizado na literatura ou no, no, no, na própria Wikipédia, né? mas sim na, na forma como o estudante interpretou ou como ele se apropriou e tornou objetivo aquela interação que, educativa que, que rolou ali. Né? Então, ele, com a pergunta, me fez voltar o, o verbete luxímetro e viver como é que ele estava, né? E aí, eu chegar ali, eu percebi que ele estava um verbete que não tinha referências e ele não estava tão objetivo no seu, in... no seu início, o quanto poderia estar. Então, isso me fez atuar, né? E essa, essa possibilidade de, de transformação foi me dada pelo estudante. Depois eu dei o retorno para ele, olha aqui, ó, isso aqui que foi feito foi porque você fez essa pergunta. Então, o mais importante é que o estudante faça a pergunta, que ele se sinta capaz, naquele momento ali, mesmo com aquela Naquela, naquele ambiente que ele se sinta capaz de, de colocar a, as dúvidas, né? Então, a dúvida dele influenciou no verbete no luxímetro aqui que está disponível para todo mundo que fala português no planeta Terra. Uma dúvida de um estudante. E aí, como é que eu isso aqui que está colocado, né? É, copiei e colei de um verbês, de um artigo que saiu em 2016, né? Da revista brasileira do ensino de física, né? Que é construção de um luxímetro de baixo custo. Então, essa, essa parte que está aqui, é, de, é eu, se eu não me engano, já, já faz um bom tempo eu não, não tenho certeza, mas eu acho que está aí para esses litros o que está escrito no, no artigo, né? Está aqui o, o, o, a imagem dele lá na, na revista, né? E por que, que eu fiz isso? Né? O gargalo da coisa toda é o licenciamento. Então, o conteúdo da comunicação científica, dos, do, das, dos periódicos, ele precisa estar licenciado com uma licença compatível com a Wikipédia. E, felizmente, né, a Revista Brasileira de Ensino de Física está é, licenciada com uma licença CC BY. Então, eu pude fazer essa operação, copia e cola, né? Porque, desde 2015, a Cielo adotou né, como atribuição principal de acesso aberto uma recomendação que adote nos trabalhos de, de dos artigos essa licença. Seria muito bom que todas as teses e dissertações do Brasil, do mundo tivessem essa licença, para que a gente pudesse, né, quando entrego o trabalho lá na biblioteca, já já licenciado conforme a sua preferência, né? Nem tudo pode ser licenciado com uma licença aberta. Mas o que puder, né, o que for do, dessa compreensão do que, do impacto que tem isso, de onde a gente pode usar. Seria interessante que fosse com uma licença do tipo aberto. E aí, aqui, é né, nesse mesmo. Esse, esse é, um, é um, um texto que saiu no blog da Cielo, tá? De 2015, né? CC BY como atribuição principal de acesso aberto. E ele faz uma análise, né? Ele traz ali até 2014 é, o a pergunta é, foi a resposta do estudante né ele, o que é luxímetro né no, no final ele traz a resposta de luxímetro eu explico para ele né mas então fica aquela dúvida né? o que é luxímetro então é isso que desencadeia a, a, a coisa toda né é o grão de areia que desencadeia a avalanche na na no monte de areia né? se for falar assim né? a da avalanche então aqui é, é nesse mesmo texto de 2014, né? Licença adotada em 2014. Traz algumas alguns números aí sobre os principais títulos, né? É, e essas revistas que, quais que eles estão utilizando, né? E aí, né? Só para terminar, né? Eu só pude fazer isso, né? Coloquei a nota lá, né? Hoje tem uma pré-definição para fazer isso, né? Atribuição, é... tem uma pré-definição para fazer isso, atribuição. Mas a gente coloca também como nota, né? Este verbete incorpora texto. Em licença CC BY dessa obra aí, né? E esse texto também foi, tá lá no Wikidata, né? Eu citei a partir do Wikidata e. e eu pude colocar essa nota aí. Então, é para complementar nessa né, parte de atribuição de. de para dizer que eu copiei mesmo, né? Não tem nenhum problema copiar, não tem nenhuma vergonha em dizer que eu copiei e colei na Wikipédia, tá? Porque me é permitido, a licença me permite. E também posso remixar isso para os estudantes, né? Porque como professor, você tem uma série de trabalhos que você precisa fazer e você precisa criar material ainda. Se você tiver material de boa qualidade, de fácil acesso, que maravilha. Né? Então, né, nesse sentido, né, onde é que está a agência? Né, nessa, nessa, ela está distribuída né, é, no indivíduo, na comunidade e na, na atividade educativa também, né? É, então, a Wikipedia, ela pode se tornar como um agregador desse tipo de, de, de ação, né? Então, aí, o, a perspectiva que você tem é de que o material educacional, ele tem uma perspectiva de cocriação mesmo, né? Porque são vários agentes aí mesmo, com intencionalidade, se debruçando sobre questões é, que podem aparecer. Não precisa ser sobre, sobre é, é, sistema de unidades, né? Pode ser sobre qualquer tema, né? Um tema mais geral, né? É, o professor, ele é valorizado porque ele ele está contribuindo com o pede, ele está conseguindo sistematizar melhor a sua a sua produção, né, o estudante vai trazer temas relevantes para a comunidade, a partir da visão dele, né, é, e aí pode brotar, de toda pergunta que surge ali, a gente pode fazer uma, uma, um trabalho, assim, né? uma investigação temática sobre, sobre aquele tema que ele está trazendo, né. E aí, né? Acho que uma das grandes questões aí também, né? Não é necessário comprar esse espaço, né? Esse espaço está aqui para a gente, a gente pode utilizar ele. Então, espero não ter me estendido muito. aí uma das referências que eu trago, né? Sanino e o livro, lá onde eu tirei essa pergunta. E é isso aí, galera. Tu... Obrigado, não coloquei obrigado aqui, mas fico obrigado aí, esse azul maravilhoso. É, agradeço a Érica que me cedeu o template, né? Para fazer esses slides aí. Valeu, Érica. Imagina, Felipe, eu que agradeço você ter colocado seu conteúdo nesses templates aí, né? Isso que faz todo sentido para gente. Então, muito obrigada mesmo, Felipe. Eu fiquei com várias curiosidades aqui sobre esse projeto que você tocou, né? Enfim, só vou, antes de abrir aqui para o pessoal, né? Eu fiquei com uma questão, né? A gente costuma pensar que... Programa de educação é colocar aluno para editar a Wikipédia, né? Mas você mostrou aqui para a gente como esses usos da Wikipédia para fins educacionais podem ser diferentes e às vezes até muito mais simples ou menos complexos do que a gente imagina, né? Afinal, é uma plataforma que está aí para a gente usar da forma que a gente puder, da forma que a gente, enfim, visualizar isso em cima delas, né? E aí, falando de lugares comuns, eu né? fiquei curiosa para saber quais foram as impressões dos alunos sobre usar o Wiki para buscar informação para ter essa parte do aprendizado deles, nessa parte da pesquisa com a wiki mesmo, né? Se tinha algum estigma em cima disso, ou se teve até alguma conversa sobre a parte que eles poderiam eventualmente editar também. Fiquei curiosa com isso. Ah, então, a galera, todo mundo conhecia o Wikipédia, né? Ah, eu, que você bota no Google e aparece lá, você pesquisa um monte de coisa, né? Sim, isso, isso aí, galera. Então, começa por aí tinha um estigma assim da que alguns deles apresentavam né que a galera não não pode usar isso né é, alguns não eu, eu uso sempre para fazer trabalhos então era bem dividido isso assim tinham um, tinha, tinha percepções diversas de, desse tipo e, e esse avanço de possibilidade de edição não até agora eu não consegui fazer mesmo voltando pro, pro nesse nesse espaço de eja né o trabalho na eja é, em função da minha disponibilidade de horário, também preciso trabalhar de noite. Então, eu geralmente de noite, e aí a galera, esse público que a gente atende, é uma galera mais velha, que tem uma dificuldade mesmo de mexer no celular, né? De, e né? aí vem o grande problema da edição visual. Né? Então, a galera tem uma certa. É, é, uma dificuldade de, de trabalho. Então, nem conseguir arranhar essa estrutura de colocar esse público para editar a Wikipédia, que é um grande é um grande sonho, né, para mim é um, é um desafio bem grande ainda, mas não consegui não, estamos na batalha. É, perfeito, né, enfim, ficou até pensando em várias questões de acessibilidade, né, porque vocês estão fazendo essa dinâmica de aula pelo WhatsApp, né, então vai Isso. saber também se a versão mobile das plataformas Wikimedia é compatível com o acesso que vocês têm, né. É, exatamente, então, tinha, para você ter ideia, tinha gente que, a gente fazia encontros é, síncronos né, via vídeo, né? como a gente está fazendo agora, podia até gravar então tal. Né? Hoje o Google já não permite que grave. É... Aí a galera não tinha acesso à internet, né, a realidade do Brasil, desse público, é a galera não tem acesso à internet. Então, tinha, eu nem cheguei a tocar aqui nas pessoas que não poderiam, nem é... precisava imprimir para eles. Então, tinha galera que ia, ia na pandemia, né? ia lá na sede, é, porque eram as pessoas que não pararam de trabalhar. É importante dizer isso também. Né? Tinha uma parcela das pessoas que nunca pararam de trabalhar. Não tiveram direito a ficar é, em isolamento social, né? O pessoal seguia trabalhando normal. E essas pessoas iam lá e pegavam, né? A parcela mais é, com mais necessidade, assim, precisava ir lá e pegar no, no, no, no material impresso, né? Então isso também não era uma, uma dificuldade tremenda. Você não conseguia acessar essa galera. Então esse texto que você fornecia era um mínimo do mínimo do material para você ter um pouquinho de, de, de acesso a esse, esses conteúdos, né? Perfeito, acho maravilhoso você compartilhar essa realidade aqui com a gente, né? Enfim, são vários usos distintos que a gente consegue ter com as plataformas Wikimedia mesmo, né? Então, é fantástico o trabalho que você fez. É, a Marina aqui estava perguntando, né, sobre a parte de copiar e colar, né? Então, você explica que precisa fazer a situação formal. Então, só para você amarrar um pouquinho aqui, para não ficar com nenhuma dúvida, você pode comentar isso? Sim, eu vou mostrar aqui de novo, vou apresentar como é que você faz uma citação né, da Wikipédia, por exemplo. Né? É, peraí, deixa eu apresentar. Eu vou apresentar o texto mesmo que eu fiz. Espera é, aí, que eu estou fazendo só um pouquinho. um galo aqui do meu lado né se ele gritar não demora Vou abraçar. aqui ó é... então falava aqui ó né por exemplo né o texto a seguir foi retirado do verbete do Wikipedia sobre o sistema internacional de unidades e daqui eu já se eu clicasse nele ele ia direto né foi o que eu fiz né cliquei agora ele vai direto na versão do diff do momento que eu copiei então não é o verbete em si do sistema internacional de unidades, é do, o, o retrato tal qual daquele momento histórico lá que eu, que eu é, ou seja, dia 22 de fevereiro de 2021. Eu não sei se teve algum, provavelmente teve outras edições aqui após isso, né? Mas o que eu copei é esse ponto na história aqui do verbete. Né? Então o verbete você pode pensar ele, né? Lá como como uma linha, é possível pensar o verbete também aqui, ó como uma dessas linhas do desenvolvimento aqui da, da de instrumentos, né? Você pode é, mexer nele, né? E transformar ele para você, né? Como um outro instrumento, agregando diversas coisas, né? Por exemplo, os herbeiros mais teoria da história, a gente pode copiar, tata, tata, dando a, se eu quero Lélia Gonzalez, né? Quero falar de uma mulher negra muito importante na no campo social, né? Intelectual negra brasileira vou lá e copio, né? melhor o verbete dela, a professora professor do Nascimento, vou lá e copio, um artista consagrado, várias atuações políticas no Brasil, então, posso fazer isso e disponibilizar é, esse material para as pessoas. Mas o mais, acho que a maior sacada é, as pessoas vão te dar uma devolutiva, elas vão se apropriar daquele material que você fez, só que você vai, é, vai, vai, eles vão entortar aquele negócio para o... Para a concepção eles vão projetar isso dentro daquilo do universo deles, né, do estudante, e ele vai te devolver alguma coisa. Cabe a você, né, enquanto nesse nesse trabalho é, retomar isso e transformar a Wikipédia com, com essa intencionalidade de ó, representar aquela pergunta daquele aquele sujeito ali naquele momento, né. Então essa é uma da, é uma das possibilidades, né. O mais interessante é que as pessoas façam isso, que elas se sintam aptas, né. Mas creio eu, quero crer que ao você estar representando ele ali, já que ele ainda, ainda não consegue fazer isso, poxa, a minha pergunta está lá, né? A resposta para aquela pergunta que eu fiz está ali representada no conhecimento da Wikipédia, né? Perfeito, Felipe. Você reforça um pouquinho também aquela parte que você falou de copia e cola, né, do Tchelo e tudo mais, de como você fez a atribuição? É... Ah, tá aí. Hum. Então, dado que a licença me permite, né, o licenciamento é o gargalo da coisa toda. Então, é, vou voltar aqui de novo. Né? Eu copiei esse, essa parte aqui, né? Vou, vou, vou usar aqui. Está apresentando? Já nem sei se estou apresentando ou não. Não, não está mais não. Tem que voltar. Peraí, agora... agora sim. não sei o que aconteceu. Tá, eu tô apresentando. Ah, tá sim. Agora sim, agora foi. <risos> tá, tá, valeu. É, Ó, vou voltar ali onde eu tava no, no verbete de física, né? Eu copiei o texto introdutório sobre física. Então, aqui no, na barra de endereços, tal tá Diff, né? Quando você copia no histórico aqui, né? É, eu copiei, acho que essa parte introdutória que eu já não lembro, mas eu copiei alguma coisa daqui, copiei e colei lá na atividade, né? Porque é um texto para leitura, que, qual é a minha intenção? Que a pessoa leia e devolva alguma coisa, né? E a partir dessa discussão a gente avança, né? está aqui copiado e colado, né? Então eu fiz a, a atribuição ó, a partir do verbete sobre física no Wikipedia, está aqui o da onde eu copiei, tá? Então, então tá o link aqui para ele então a atribuição eu fiz dessa maneira Dos, das imagens das imagens eu coloquei como nota de rodapé observe que as imagens acima e aí coloquei aqui embaixo todas as imagens são retiradas desse verbete aqui o verbete treina também coloquei o diff né a fotografia histórica do verbete naquele momento então tirei do verbete treina aqui. a pessoa que quiser saber vai lá ver um pouquinho sobre essas imagens e assim fui fazendo é um tipo e aí no meio né Vou colocando outras perguntas que eu estava é, é, direcionando né, a, a interação ali por meio que eu gostaria de, de conversar naquele momento. Né? Exatamente, mas Felipe, estou falando daquele verbete com a licença livre, né, que você tirou do Chernobyl, que você colocou o trecho na Wikipédia mesmo. Ah, tá o luxímetro? Isso, exatamente. Tá, então o luxímetro está aqui, né? Esse aqui é o modo visual, né, de você mostrar o DIF, né, esse que está aparecendo aqui. Então, o que foi riscado está em rosa. E eu colei, por que, que eu vou risquei isso aqui? Eu não sei, né, eu nem fui atrás para ver, né, falha minha, mas eu não tinha tempo para ver se o que estava aqui escrito era verdadeiro, mas não tinha referência. Tá, Não tinha referência. Então, eu coloquei de maneira mais objetiva aquilo que estava no. E aí, onde é que foi? desse artigo da Revista Brasileira de Ensino de Física referenciada qualizar uma boa referência então copiei né dali né, esse trecho é copiado dali tá aqui a referência dele né, os autores quem foi que fez e por que que eu fiz isso só por causa da licença não sei se é esse o ponto né que quer que enfatizar né então em rosa que foi o que foi riscado né e em azul assim não sei se é azul essa cor aqui verde, é, o que está o que tá copiado lá do, do artigo do sobre como é que é o nome do artigo construção de luxímetro de baixo custo esse artigo ele é bem mais denso né ele tem várias outras informações é, por exemplo ele usa o Arduino né como outro. poderia usar esse artigo também para falar sobre Arduino né é, mas aqui me bastava pro que eu precisava na, na questão do luxímetro de novo isso foi só porque o estudante fez a pergunta tá então, não fui eu que fiz foi o estudante que fez Maravilha, Felipe. Obrigada por ter compartilhado de novo. É, eu queria passar para a Daniela, que eu tenho uma pergunta aqui para ela. Né? Daniela, eu entendo que você e os seus colegas são caso de sucesso quando a gente fala de retenção de um programa de educação. Né? Então, dentro do movimento Wikimedia, isso é uma preocupação que a gente acaba tendo. Então, como reter aquele exército de alunos que foram formados ali, que eles sabem como editar, mas depois não permanecem editando. né? Então... Enfim, ter esse monte de gente né, melhorando a qualidade da Wikipédia através de programas de educação tem um impacto, é claro, mas a gente gostaria muito que tivesse a retenção de alunos também. E aí você contou para a gente né, que foi no projeto de extensão que girou essa chavinha para você né individualmente, foi quando você se sentiu mais retida também. Então, a minha pergunta é, o que, que você acha que é necessário para os professores que lideram esses projetos de educação tenham em mente para reter pessoas dentro do movimento Wikimedia? Então você que passou por esse processo, né? Acho que é a pessoa indicada para contar aqui para gente como que isso é possível também em outros casos particulares daquele pessoal. É, tá falando no meu Sim. É, eu acho que genial essa pergunta, Elza. E agora vamos falar um pouco eu como aluna, como aluna universitária agora, como alguém que teve que aprender do zero que era a iPad, que agora no projeto Mais Teoria da, da História na Wiki, teve que aprender várias coisas também, porque eu acho que todo mundo está num constante processo de, de, de aprendizado, né? A gente foi atrás de várias sessões de Big Data, várias sessões do coach, não, eu não era ativa em vários projetos, e a partir de toda essa nossa inserção e desse nosso envolvimento, foi começando a conhecer mais também, e eu acho que o principal, para te conseguir ter alguém a fazer qualquer coisa, é entender o que, que motiva e o que, que incentiva aquela pessoa, tanto no âmbito individual dela, quanto no âmbito social em que ela se encontra. sabe é, Eu acho que o que me fez ir para a Wikipédia e ficar ali atuante de verdade, com o meu coração foi porque eu amo teoria da história, sabe? Não foi assim, ai, sou totalmente apaixonada pela Wixpad logo de cara, não foi isso que me fez permanecer, entendeu? Foi porque aquela era a área do conhecimento que eu me identifiquei, uh, fiz ali o, o, o, o contato dentro do projeto de, de extensão, me apaixonei e continuei ali por conta disso, sabe? A primeira sensação, o, o pezinho dentro da Wix foi, tipo, a contentação com, com o resultado, que é lindo tu ver o verbete pronto, bem desenvolvido, é lindo tu ver, sei lá, a quantidade de acessos que está tendo naquele verbete, sabe? O quanto aquilo está sendo útil para as pessoas, não sei. Isso me motivou e me fez entrar no projeto, e a partir disso, várias outras motivações foram surgindo. Mas eu acho que é importante que o professor, né, em seu papel de educador, de motivador, enfim, coordenador, ele precise identificar os focos de interesse, ele precisa identificar o perfil dessas pessoas, é, ele precisa identificar o que que move essas pessoas, uh, entende? Então, assim, o que, que vai fazer um aluno, às vezes, ficar duas, três horas na frente de um computador editando um verbete? Ele não vai ficar ali... Porque sim, entendeu? Ele vai ficar ali por um motivo. E é preciso que a gente tenha consciência de que sempre existe esse motivo. E, e, e o professor, eu acho que o principal é fazer essa identificação, é identificar essas pessoas, identificar ali esse, essa motivação e tentar sempre trabalhar nisso. Né? Eu sei que às vezes é muito difícil, né? O professor me coloca no lugar de alguém que está estudando licenciatura, são muitos alunos, às vezes, dependendo do tipo de projeto, talvez não, não dê para fazer um, um trabalho, uma observação tão acurada. Mas eu acho que é importante ter isso em mente. É, o que motiva? Qual vai ser o gatilho motivacional para esse projeto? Dentro do projeto Mais Teoria do História na Wiki, a gente pegou várias temáticas, várias lacunas que são importantes, está tentando trabalhar em cima disso para o o público para preencher essa defasagem que existe dentro da Wikipédia. E isso é essencial para o projeto. Quando os professores forem levar os, a, os projetos do Wikimedia para sala de aula, qual vai ser esse gatilho? Qual vai ser essa estratégia? E eu acho que isso é fundamental. Né? Não sei se respondido. Não, perfeito, né? Acho que cria-se assim, um senso de comunidade que vai para além da comunidade Wikipedista, né? Então começa ali no espaço da sala de aula mesmo, essa identificação de temas de interesse, né? Ou até mesmo no espaço social que está sendo construído ali. E, enfim, a plataforma Wikimedia é um veículo para isso também, né? Então, muito bacana o seu relato, viu, Daniela? Obrigada por isso. Eu queria abrir aqui para o pessoal também, né? Fazer as perguntas, os comentários, né? Queria ouvir de vocês que estão participando aqui do nosso encontro. O que, que vocês acham, né, desses casos que a gente trouxe para vocês? Se vocês têm dúvidas, apontamentos, outras coisas que vocês querem compartilhar, viu? o pessoal está um pouco tímido aqui, então vou fazer mais outra pergunta, tá? E aí, se vocês quiserem, vocês podem colocar perguntas no chat ou levantar a mão, tá bom, gente? Não tem problema. É, a minha outra pergunta, Daniela, é sobre a infraestrutura que vocês têm, né, para tocar esse projeto. Porque é um projeto, enfim, uma dimensão muito grande agora também, tem várias pessoas envolvidas, e vocês têm até uma identidade visual que é muito bacana, né? Então, eu queria saber como que vocês se organizam internamente para fazer isso acontecer e quais dicas você dá para o pessoal que gostaria de criar um projeto que fosse em alguma linha semelhante? É, eu acho que em questão organizacional, assim, o projeto em si, ele foi criado por quatro pessoas, que foi a professora Flávia, eu, a Sara e o Igor, né? são os integrantes mais antigos, digamos assim, né, que já vem lá de toda aquela trajetória que eu comentei para vocês no início da apresentação, e vieram outras pessoas trabalhar no projeto também pela necessidade e dessa estruturação, dessa organização. Né? No fim, a gente identificou... Uh, como é que eu vou explicar? Nós vimos no início do projeto o quão esse projeto ia demandar. E a gente foi evoluindo junto com ele, digamos assim, né? a gente foi identificando quais seriam os nossos focos de necessidade e foi atribuindo tarefas aos, aos organizadores e aos demais integrantes da equipe, de acordo com essas demandas. Porque foi um projeto muito inicial. Né? Nós estamos aí na Wikipédia, nos projetos de si, há bastante tempo, mas a gente nunca tinha feito assim um projeto organizacional de, de tamanho e amplitude. O Wikimovimento Brasil já tem uma experiência aí de algum tempo a gente está se assim, recém-engatinhando, digamos assim. E, então, a gente está construindo ainda essa organização, a gente trabalha, algum, alguns de nós trabalhamos juntos há muitos tempos, então, a gente criou ali um, um, um trelo, que então, é uma ferramenta organizacional, onde a gente consegue trabalhar juntos, e a, a partir disso, a gente vai é, denominando as tarefas nos seus Uh, respectivo, a, a pessoa que vai realizar aquela tarefa vai se organizando assim de forma como nunca é... Claro que cada um tem o seu, o seu, a sua função principal, digamos então, assim, eu sou coordenador de desenvolvimento, então eu basicamente dou boa parte das oficinas, material didático, é, essa... essa um esse envolvimento com a comunidade geralmente sou eu à frente e cada um tem as suas tarefas dentro do projeto mas é algo que para nós ainda é muito difícil de como é que eu vou dizer de dizer por menores porque a gente está construindo isso ao longo do projeto então tipo esses primeiros meses que foram ali janeiro fevereiro março que ocorreu o nosso primeiro evento foi um foram três meses de intenso aprendizado digamos assim e eu acho que a dica para quem quer fazer um projeto assim é, antes de tudo, não ter medo de começar, sabe? Se tem um propósito, se tem uma, uma boa causa envolvida, que é a nossa causa aqui de conhecimento, de divulgação do conhecimento, de preenchimento de lacunas, sabe? Tem esse, esse objetivo, uh, a estrutura... A gente vai formando, tem uma comunidade imensa para ajudar, a própria comunidade do Expedito é maravilhosa e tem dado um suporte incrível o próprio Week Movimento Brasil é, o nosso, é um dos nossos parceiros, a gente tem vários membros da comunidade que estão ativos no, ativos no projeto também e, e isso é, é bonito dizer, digo assim, é uma estrutura que ao mesmo tempo que a gente não consegue ainda, né acredito que até o final do ano a gente vai conseguir ter uma noção maior dessa amplitude mas, ao mesmo tempo, que a gente ainda não consegue dizer tintim por tintim como serão as coisas, as coisas se formam e se transformam de uma maneira que a gente fica impressionado. Uh, a gente foi muito expectativa para o projeto acontecer e eu digo que essa expectativa, pelo menos a minha, está sendo cumprida no decorrer do projeto e espero que continue até o final do ano. Maravilha! É, o João que o João colocou aqui nos comentários, né? Repensando a sua formação na história, você acha que quem se profissionaliza na história tem uma formação que incentiva a atuação digital? Sempre me surpreende que muitos historiadores e historiadoras participam dos projetos da Wiki. João, tocou num ponto e eu sou muito crítica. Eu digo assim que pelo menos na U. A história, ela, ela não te prepara. O curso de graduação em história, pelo menos que a é uma experiência, ele não não te dá esse suporte digital. O que está acontecendo agora e que eu vejo que é um é um é é uma tentativa de preencher essas lacunas? São essas pessoas que estão envolvidas num ambiente digital que estão se interando dessas novas tecnologias e estão tentando trazer isso para curso. Por exemplo... Eu cheguei dentro da Wikipedia através da professora Flávia e de todo o envolvimento dela. Mas não são todos os professores que têm essa acessibilidade, não são todos os professores que conseguem dominar esse meio. Muitos professores tiveram, principalmente, uma dificuldade gigantesca no, no ambiente digital agora em época de pandemia e foram desenvolver um pouco dessas habilidades por conta da própria pandemia. E tinha professores dentro do curso, por exemplo, que não não, não sabiam como gravar, como. como Sabe, coisas às vezes assim que é o mais básico para alguns é o mais difícil para outros, entende? E hum, eu acho que muito por conta da pandemia está tendo esse processo de desenvolvimento. Uh, eu fiz uma disciplina há pouco tempo, que também foi ministrada pela professora Fábio, que era de capacitação de, de edição de vídeos, por exemplo. E eu fiquei assim, quando ela lançou a disciplina, eu fui fazer, porque eu acho que Todo mundo deveria ter uma disciplina de como se produz um vídeo. Um vídeo simples, básico, objetivo, mas toda a graduação devia ter. Eu, eu digo assim, opinião pessoal minha. E eu acho que isso é um ponto, essa atuação dentro da internet, dentro da história digital, dentro, enfim, em vários, vários pontos relacionados a isso. Ela tem que ser muito, muito, muito melhorada e revistas, não só no currículo da história, mas em currículos de diversos cursos. Assim. Porque hoje em dia é essencial. É, concordo, né, a pandemia só veio para trazer tudo à tona para a gente, né, escancarar na nossa cara essas necessidades de adaptação para o digital e as plataformas Wikimedia têm um nisso também, né, então existe uma barreira de entrada, mas uma vez que você compreende quais são os mecanismos, quais são as regras básicas ali, se abre todo um universo de atuação também, né. É, eu queria fazer uma pergunta para o Felipe também, né? Já que a gente estava falando de, de construção de materiais educacionais, né, com a wiki, queria saber, Felipe, o que você indica para os outros educadores que estão pensando em começar programas de educação, né? Não necessariamente querem colocar alunos para editar. Se você tem dicas de como construir materiais de educação com base no que já está disponível na wiki? Ai, não sei, não tenho dica. Copia e cola. <risos> Copia e cola. Copia e cola e vai montando, né? Porque já tem bastante material. E o que não tem, é, você, como editor ou como editora, aí precisa trabalhar. Só que, pensa, esse trabalho não vai ser só para você, não vai ser só para o seu estudante, ele vai ser para um... E no tempo também, né? Não vai ser só para aquele momento. Ele vai se estender por várias e várias... É, sei lá, né? a Wikipédia está aí há 20 anos e vem se aperfeiçoando muito mais. Não sei quanto tempo vai durar mais, não sei quanto tempo ela vai durar, mas a sua contribuição vai estar tá ali. Então, tudo aquilo que você fizer ali para qualificar, né, deixar mais objetivo, vai vai estar tá contribuindo com muita, muita, muita galera, muita gente. Então, né, foi o caso desse do Luxímetro, né? agora eu voltei no verbete, né? o verbete está ruim. Tá um ruim, eu não consegui melhorar ele, mas aquela contribuição que eu fiz ali em certeza que qualificou um pouco mais o verbete que não tinha nenhuma referência não tinha nenhuma referência agora ele tem uma referência pelo menos de uma de uma publicação com qualidade né e essa publicação alguém produziu isso foi pesquisa de alguém que publicou né então você também dá atribui isso né que foi uma das questões que surgiram aqui né na, na esqueci a pessoa que fez né Daniela não perdão gente, esqueci a que fez, né, levantou o ponto né da atribuição então você dá atribuição e isso repercute em toda a malha de relações. aqui, né? Então, é isso, é copiar e colar, e montando e vai montando, né? como você faz é, com slide ou com, com outro tipo de material. Está tudo ali já. É copiar, colar e atribuir, né? Copiar, colar e atribuir, exatamente. <risos> é, é, é, é, é, é, é. Ah, maravilha, pessoal. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta, algum comentário aqui para a Daniela para o Felipe? Eu tenho uma pergunta para a Daniele, é, como é que vocês estão usando o Wikicoach lá, que eu vi que vocês é, se citou ali, né? Como é que está esse, esse trabalho com, com esse projeto aí? Então, Felipe, o Wikicoach, uh, ele está inserido dentro projetos que a gente está aprendendo no, nesse ano, uh, a gente fez, até então, uma única oficina de Wikicoach e por própria demanda dos participantes do, do, do evento Mais Mulheres. Então, a gente tinha um grupo no Telegram, é, de contato com todos aqueles que queriam ter o seu número atribuído naquele grupo na hora da inscrição, fizemos um grupinho, e a partir dali a gente conseguia oferecer a, as datas das oficinas e tudo mais. Por própria demanda dos participantes, surgiu, ah, eu quero o tal a gente conseguiu fazer um grupo que participou desse oficina. É, mas a, a, o Xcode ele tem uma questão que tipo, a gente só consegue editar em código fonte e isso torna um, o ensino da utilização da plataforma um pouquinho mais dificultoso. não difícil porque não é difícil mas uh, para quem está num nível às vezes muito iniciante que não sabe nunca teve contato com código fonte às vezes assusta um pouco é, e por mais que a gente dê ali todo um passo a passo e tal, que a gente faça todo um trabalho mais introdutório, antes de partir para a edição propriamente dita, para quem nunca teve contato, às vezes acaba tendo aquele sustinho que faz com assim, que a pessoa vai editar na Wikipedia ao invés de ficar no support. É, é meio que essa impressão que a gente tem. Então, eu acredito que essas oficinas introdutórias, elas vão fazer a diferença para que as pessoas passem a conhecer mais uh, o projeto, para que diminua essa estranheza, para que, num, num longo prazo, elas passem a editar no pouco Eu não acho que esse movimento ele vai ser imediato, entende? Então, eu fiquei feliz com o resultado da oficina. Eu acho que, assim, acompanhando os participantes ali na, na edição, porque a gente faz um trabalho de oficina prática, né? Então, na oficina eles mesmos vão lá, eles editam e tal, a gente consegue ver que existe uma dificuldade, mas eu acho que a gente vai conseguir ir superando isso aos pouquinhos uh, e trazendo o pessoal para editar nos demais projetos nesse, nesse movimento um tantinho mais agaroso, talvez. Maravilha, pessoal. Então, se a gente não tem mais comentários ou perguntas aqui, então acho que a gente pode encerrar nossa oficina de abril, né? Então, agradecer a todo mundo que participou aqui até o finalzinho. Lembrando que a gente tem o um próximo encontro já em maio, então a gente vai trazer de novo, né, duas pessoas para apresentar os projetos, a gente abre aqui o um espaço para discussão e a gente segue em contato também pelo canal do Slack, tá? Então, se vocês ainda não entraram lá, por favor, entrem, façam esse favor, para a gente, para vocês mesmos também, porque a gente quer que esse seja um espaço para vocês conversarem no tempo de vocês também, né? Então, é só mandar um e-mail aqui para wmnobrasil, arroba wmnobrasil pedindo para entrar nesse canal, e a gente adiciona vocês lá, tá bom? Então, agradecer novamente aqui a Daniela e ao Felipe por terem compartilhado um pouco das grandes coisas que eles estão fazendo aqui com as plataformas Wikimedia. Fico muito feliz mesmo que vocês tiraram um tempinho para falar com a gente. E vamos aí, então, seguindo nas nossas oficinas. Obrigada, pessoal.